A mediunidade nos epiléticos e esquizofrênicos. A epilepsia é uma perturbação de certas células nervosas no encéfalo. Um ataque de epilepsia ocorre quando nessas células há, de repente, uma grande descarga de energia elétrica. Normalmente, as células do encéfalo produzem certa quantidade de energia elétrica que flui através do sistema nervoso e ativa os músculos. O encéfalo de um paciente epilético, às vezes, deixa de limitar ou controlar essa liberação de energia. Irmã Tereza em função desse descontrole na liberação energética, os epiléticos têm propensão a manifestar uma mediunidade descontrolada. É necessário, pois, tratamento preparatório para que exerçam o dom mediúnico uma vez que possuem grande fluxo energético que encontram-se desordenado e acumulado na região cerebral. Nos casos de epilepsia, percebemos espíritos que em outras vidas se utilizaram na inteligência para prejudicar ou lesar seus semelhantes. Assim, trazem a mediunidade como meio de resgate, drenando seus erros através dos ataques epiléticos. A esquizofrenia significa uma divisão da personalidade. A inteligência do paciente pode permanecer normal, mas suas emoções não se ajustam às situações da vida real. Irmã Tereza, no caso de pacientes denominados esquizofrênicos, é conveniente uma análise completa e ponderada pois, normalmente, tratam-se de portadores da mediunidade sem a educação da mesma. Esse desconhecimento produz diagnóstico e tratamento incorretos e ineficazes. É certo que o exercício da mediunidade não lhes é muito fácil, em razão da grande quantidade de informações que sustentam, têm dificuldades na ordenação de suas ideias, gerando o que poderíamos chamar de suposta esquizofrenia. O médium que negligenciou sua mediunidade, nesta ou em outras existências, pode gerar a esquizofrenia. Quando ela é detectada pela medicina da mente, é preciso estabelecer um acompanhamento espiritual. Com ele, pode-se promover um estado mental equilibrado para o exercício mediúnico. Explicando, devemos lembrar que a mediunidade surge para equilibrar e não para desequilibrar. Portanto, quaisquer desordens psíquicas ou mentais, tem suas causas em vidas pregressas. O mau uso do potencial intelectual pode ocasionar disfunções que, somadas ao abandono da mediunidade, podem gerar outras desarmonias. O equilíbrio emocional e psíquico pode ocorrer através do correto exercício mediúnico, pelo qual se estabelece o autoconhecimento. Este, por sua vez...